É o culpado pelo acidente do Capitólio. 10 pessoas morreram, cerca de 30 ficaram feridas. E então? A pergunta que muito se ouve na mídia, nas redes sociais, é: a culpa é de quem? Você sabe dizer? Tem algum palpite? Deixa aqui nos comentários e aproveita para dar o seu like para compartilhar esse vídeo. Desde o dia do acidente, 8 de janeiro, Horas depois, na verdade, quando ainda não se tinha ideia da, das consequências, da extensão, número de mortos, feridos, já se via insistentemente na televisão esse questionamento. E isso me incomodou. Diferente de uma barragem que rompe, por falta de monitoramento, de um risco conhecido e calculável, o que aconteceu, segundo eu ouvi de um especialista, foi um acidente natural, inédito. Moradores antigos da região nunca tinham visto nada parecido. Ora, então, como se preparar para algo que nem se imaginava que poderia acontecer? Esse questionamento insistente parecia para mim uma precipitação, falta de assunto da mídia ou, pior do que isso, forçação de barra para dar polêmica e IBOPE. A Defesa Civil tinha sim emitido um alerta sobre a grande quantidade de chuvas e a possibilidade do aumento do volume de água, tanto no Lago de Furnas quanto nas cachoeiras. Mas a queda de parte da falésia, ninguém imaginou. Quem pode ser responsabilizado? A Marinha? A Prefeitura? O Estado? A União? a própria hidrelétrica de Furnas ou os barqueiros, quem sabe, que não teriam preparo suficiente para cuidar da segurança dos turistas? Surgiu uma imagem, uma foto tirada 10 anos atrás, publicada na rede social, alertando para uma fenda na rocha. Mas nem se sabe se era exatamente o mesmo local e, a não ser, que tenha havido uma comunicação oficial a um órgão público e que tenha sido ignorada, fica difícil responsabilizar alguém. Agora se fala em mapeamento geológico, em mapeamento de risco, tudo, claro, muito válido, porque agora há um precedente. Inclusive, já tem gente aproveitando o acidente para falar em concessão pública para a exploração do turismo. Talvez, dizem, se fosse a iniciativa privada, haveria mais fiscalização e isso poderia não ter acontecido. Será mesmo? A marinha vai apurar as causas da queda, deve também uh, investigar a segurança da atividade turística se todas as normas, as regras que já existem, estavam sendo cumpridas, como o limite de passageiros nas embarcações, o uso de coletes salva-vidas, essas normas existem justamente para minimizar os riscos em caso de acidente. Nesse momento, nos resta apenas aguardar as conclusões da investigação torcer pela recuperação dos feridos, das famílias dos mortos e, claro, aprender a lição para que nada parecido volte a acontecer. Eu quero saber a sua opinião, o que, que você acha disso tudo? Deixa aqui nos comentários, não esquece do like, de compartilhar esse vídeo e de se inscrever no canal, se por um acaso você é novo por aqui. A gente se vê no próximo vídeo.